Pode recorrer pro STJ, depois você pode recorrer dentro do STJ, depois você pode recorrer pro Supremo, você pode recorrer... canção já, né? Dentro do Supremo, e então daqui a uns 10, 15 anos, a pena, a sentença transita em julgado, você não pode mais recorrer. Hoje é assim. É, quando eu falava da, da prisão em segunda instância, era pro cara poder ser preso logo depois que ele recorreu a primeira vez e não conseguiu nada. Qual o problema? Qual o problema? A nossa cabeça tem um troço chamado desconto hiperbólico. A gente valoriza muito mais o presente do que o futuro. Então aquela pena de 15 anos, ela perde valor no tempo. Quando o sujeito sabe que se der algum ruim, vai dar um ruim lá na frente, muito longe, a perder de vista. entendeu? Então aquela pena de 15 anos, ela tem um impacto na utilidade do indivíduo de, sei lá, 3, 4 mas se ela fosse aplicada potencialmente rápido, ela teria impacto muito